Vem me pegar se puder, cara. das elas que era. Eu vou pegar o bunda. Ai, eu não acredito. É um dia de brincadeira e de volta de toda preocupação.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 É isso que eu chamo de almoço. jogo Chazie, tragam ele pra mim. Rave cabisa! Bunga, se liga! Matata... Sai logo daqui eu sou capaz <risos> Ei! Bunga no chão! Peguem alguém do tamanho de vocês! Pega! Larguem ele! Acho que as Ia se viesse a terra sombria! <risos> do medroso! Gato, gato, do medroso. Gato, gato, medroso. Gato, do medroso! Não!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 Dói oh. O quê? Bunga! Ah, oh, insetos rastejões! Restaurante! Oh. Ah, legal, Bunga. Você já fez salvamentos de... O que que foi? Ah, oh, eu quebrei uma ah, boa. Ah, oi, Kiara. Você achou muitas gazes <risos> E depois caiu de cara... Juntos! e também mais um? Oh, tira, tira de mim! Ah! Oh.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 Isso, isso, o que é Zuka-Zama? O que é Zuka-Zama? Que pergunta? Zom, zom, zom Zom, zom, zom Pra todo mundo sem esse Zom, zom, zom, E não se incomode se a zuka zom, zom, zom Apareça como uma abelha voando pelas árvores zom, zom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 Janja? Minha. Tá procurando carniça? Não, mas não conseguiu estragar nosso almoço. Mandou o Kion reunir uma nova. Do leão acabou depois do escar. Harou? Ah! É claro que. Não sabe das histórias do reino. Pelo menos era. O quê? Um leão? Morri? Aqui? É. <risos> eu, eu, eu... Quarta do leão pode ser péssima notícia para não ouvir o Kion falando.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 o ciclo da vida <risos> O Caio não manda na gente! Nem! Nós só temos que aproveitar o ciclo! <risos> Afastar! Mas só que isso depende! Nós só temos que aproveitar! Bem, parceiros, cheguem mais! Nossa chance vai ser! Vão logo acostar! Ah. Nós só temos pra atacar. A, A noite está. está A está. A matista matista matista matista matista. Matista. Quero Que as ver você. Oi, vista E aí, eu? Oi, Cion. Que bom ver você. Oi, é. Oi, pessoal! Quem quer escorregar? Pegada no capricho! Duende equivoco! Ah! <risos> oh, não! Agora não, Bunda, Eu tô com pressa! O quê? Por quê? O Wendy! pula! Mandou bem, Best! Legal!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 mas ele se preocupa, sempre será fácil. Então, talvez controlar, primeiro é super alto, e depois é só... Dukai, Confie nos instintos. Bem, até o fim das terras. Confiar nos instintos, Confiar nos instintos. só começou... O Lujabão.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 Pode ser fe... A Kiara tá salva! Ótimo! Manda eles se juntarem... Mamãe! Tomate, papai! Que ra... E o que tava fazendo quando escolheu eles? Oh. É melhor vocês, seus amigos, irem embora. Defendemos o ciclo da vida. Você e sua turma... Toma! Esse é o Gito! Vocês ouviram?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 porque eu tô treinando pra... É só, pelo menos eu já sei o que vou fazer da minha vida. Chega, vocês dois parou, já tá bom. Ca... E... caiu! Pra, pra onde você fugir, pega, Bunga? Não. Você que pensa! Suca! Uhum. Vem me pegar se puder, cara! Das elas, Kiara, eu vou pegar o Bunga. Ah, eu não... É um dia de brincadeira e de... Vontade, toda preocupação.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 Dói! Oh! O quê? Bunga! <risos> oh, Incentos rastejões! Restaurante! Oh, tá legal, Bunga. Hum. Você já fez salvamentos de... O que que foi? Ah, eu quebrei uma ah, boa. Ah, oi, Kiara. Você achou muitas gazes <risos> E depois caiu de cara... Juntos! Hum. E também mais um. Ah, tira, tira de mim! Ah! Oh.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 Isso, isso... O que é Zukazama? O que é Zucasama? Que perguntar. Zon, Pra todo mundo sem esse... não se comode se a... Apareça! Como uma abelha voando pelas árvores... O meu é melhor! Já me siga então!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 A culpa é toda de vocês dois. O Kion não foi tipo assim um rugido normal. Alto. E aquelas nuvens? Agora também tem medo de nuvens. E nosso humilde covil úmido. Janja? Tá procurando carniça? Não, mas não conseguiu estragar nosso almoço. Mandou Kion reunir uma nova. Do leão acabou depois do escar. Arô, É claro que. Não sabe das histórias do reino. Pelo menos era. O <risos> <risos> quê? <Porque> o leão? A <risos> <morre. risos> quarta do leão pode ser péssima notícia para nós. Ouvir o Caio falando. Sim. A quarta do Leão do Caio ganhar a confiança das terras. <risos> Terra Sombria. Eu falei que, com a Guá, pegar os bichos que quisermos para comer. E o que nós vamos fazer? Para, antes que a guarda do leão fique pronta, tudo essa ideia. Você é manata de animais. É. Bria se espaldará, hienas e abutres. <risos> Sois o papo de ciclo da vida. <risos> o Caio não manda na gente nem Nossa.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 Vista? E aí? Um... Oi, Caio. Que bom ver você. Oi, Zebo. <risos> Oi, pessoal. Quem quer escorregar? Pegada no capricho. Tu é Indikimoku. Oh, não! Agora não, Bunga. tô com pressa. Quê? O quê? Parece...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 procurando alguma coisa, penugem? Quem é que corre mais rápido do que eu? Entenderam? Ah? Ah. Vai, Bunga! Passando! Tchau! Oh. Ah. Tendo ah. leão do Caio. <risos> Ele... Mas o que, que eu vou... Deixa comigo, Kion. Dessa vez, o seu amigo... Atrás daquela pedra. Ah, não consigo chegar mais... Uh! Ah! <risos> <risos> Agora, se me dá licença... <risos> Valeu, Bunga. Pode ser fe... A Kiara tá salva. Ótimo. Manda eles se juntarem...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 a tarefa vai ser reunir o mais corajoso, o mais. Si. Pode deixar. Você. Aqui! Bunga creditável! Melhores leões da alcateia pra guarda! Espero! Uau! Eu, líder da guarda do. É! Ah, dá pra parar de me jogar racuna Matata, Bunga? Ah. <Sos>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 Son, son, son. Pra todo mundo sem esse som, Não se incomode, se a Suma, son, son, son. Apareça son. como uma abelha voando pelas árvores, O meu melhor Se som, então Suma, Suma, Suma, De surpresa, Suma, <Suma>,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 É isso que eu chamo de almoço. Junko, Jesse, tragam ele pra mim. Rave cabiza. Bunga, se li... Batata! Sai logo daqui! eu sou capaz <risos> Ei! Bunga no chão. Peguem alguém do tamanho de vocês. Pega! Larguem ele. Acho que as i... E se viesse a terra sombria? <risos> do medroso, gato, gato do medroso, gato, gato medroso! Gato, do medroso. Gato, do medroso. Gato, Não!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 Dói oh. O quê? Bunga! Ah, oh, insetos rastejões! Restaurante! Oh. Ah, tá legal, Bunga. Você já fez salvamentos de... O que que foi? Ah, oh, eu quebrei uma boa. Ah, oh, oi, Kiara. Você achou muitas gazes <risos> E depois caiu de cara... Juntos! e também tem mais um. Oh, tira, tira de mim! Ah! Oh.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 Isso, isso, o que é Zukazama? O que é Zukazama? Que pergunta? Zom, zom zom. Amazon, zom, zom Pra todo mundo sem esse zom zom zom. Se a... zom, zom, zom, não se incomode se a zom, Apareça oh. como uma abelha voando pelas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 A culpa é toda de vocês dois. Kion, não foi tipo assim um rugido normal. E aquelas nuvens? Agora também tem medo de nuvens. <risos> e nosso humilde covil úmido. Janja? Ah, tá procurando carniça? Não, mas não conseguiu estragar nosso almoço. <risos> Mandou Kion reunir uma nova. Do leão acabou depois do escar. Ah, Arô? É claro que.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 Alvo à vista. E aí? Eu... Oi, Caio. Que bom ver você. Pois é. Ah. Oi, pessoal. Quem quer escorregar? Pegada no capricho. Tu é Indique Moco. Ah. Ah. Ah. Oh, não! Agora não, Bunga. Eu tô com pressa. O quê? O quê? Ah. Pare. Ah.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 Deixa comigo, Caio. Dessa vez, o seu amigo... Atrás daquela pedra. Ah, não consigo chegar, mais. Uh! Ah! <risos> Kiara. Agora, se me dá licença... Valeu, Bunga. Pode ser fe... A Kiara tá salva. Ótimo. Manda eles se juntarem... Mamãe,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 porque eu tô treinando pra... É só, pelo menos eu já sei o que vou fazer da minha vida. Chega, vocês dois parou, já tá bom. E... Pra Você onde fugir, pega, Bunga? Não. Você que pensa! Suca! Uhum. Vem me pegar se puder, cara! que era eu vou pegar o Bunga. Ai, ah, eu não quero É um dia de brincadeira e de, vontade, de toda preocupação. Almoço, alguma... Pra onde ele foi? <risos> o que é que está feito? Falem! Oh. É isso que eu chamo de almoço? jogo traga tragam ele pra mim! <risos> Rave, cabisa! Bunga, se liga! Matata! Sai logo daqui! eu sou a <risos> Ei! Bunga no chão! Peguem alguém do tamanho de vocês! Pega! <risos> Larguem ele! Acho que é existe. E se viesse a Terra Sombria? Gato, do medroso! Do gato, gato, medroso, gato, medroso, gato, medroso. gato medroso! Não! Rave, hey, cabisa? O que? Mãe, como foi que você rugiu daquele chão? Foi acreditável! O rugido do Caion?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 o um macho. Pode deixar. Você. E... Bunga. Acreditável! Melhores leões da Alcateia pra guarda. Eu espero. Uau! Eu, líder da guarda. Caion! Caion! É! Ah. Dá pra parar de me jogar? Racuna matata, Bunga! Hã?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 Amazon, Amazon, Amazon. Pra todo mundo sem esse. Quem não se comode se a Zum Zum Apareça oh. como uma abelha voando pelas árvores. Amazon, Amazon, Amazon, Amazon. O meu é melhor Zucas Zum Zum se me siga então Amazon, Amazon, Amazon. Suca, Amazon Zum Zum Zum Zuca De surpresa Zama Zum Zum Zum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 Alvo à vista? E aí, um... Oi, Caio. Que bom ver você. Oi, Zebo. Ah. Oi, pessoal. Quem quer escorregar? Pegada no capricho. Tu é boco. Ah. Ah. Ah. Ah. Oh, não! Agora não, Bunga. Eu tô com pressa. O quê? Por quê? Ah. Parece...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 Está procurando alguma coisa, penugem? Quem é corre mais rápido do que eu? Entenderam? Ah? Ah. Vai, Bunga! Passando! Oh. Ah. Ah. Do leão, do Caio? <risos> Ele...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 Ele está pronto! Chegou! Chegou a